Chegamos hoje ao sexto domingo do tempo comum e nós continuamos com esse maravilhoso sermão da montanha, que é o programa de Jesus. Nós ouvimos as oito bem-aventuranças a dois domingos. No domingo passado, vocês são o sal da terra e a luz do mundo e hoje Jesus começa com uma controvérsia. Acusavam Jesus que ele não seguia a lei, ele violava o sábado, curava no dia de sábado, ele fazia o que não podia, não lavava as mãos direito. Então Jesus disse assim: "Olha, eu vim não só para cumprir a lei e os profetas, eu quero levá-las e que levar esse cumprimento à perfeição. E aí de quem mudar uma vírgula, um pontinho dessa lei, ele será o menor do reino dos céus. Mas aquele que fizer duas coisas, que praticar a lei dos profetas e ensinar a lei dos profetas, não qualquer bobagem, esse será grande no reino dos céus. Mas aí ele vai explicar o que, que era diferente do que ele propunha? O que, que era levar a perfeição à lei? Ele começa com o que há de mais importante em toda a Bíblia. Né? O respeito à vida. Não matarás. Não matarás. Então, sobretudo a vida a indefesa, vida a vida de quem não pode se defender, a vida dos pequenos, dos pobres, não podendo matar essa vida e ele diz assim quem fizer isso ele não usa essa palavra que eu vou usar né será maldito e não respeita a vida mas ele diz assim ele diz não é só isso não o matar começa dentro do coração da gente e ele diz se você chama o teu irmão de tolo de besta e aquelas palavras que a gente não pode dizer e que anda correndo, correndo por aí, né? nunca vi uma sociedade que virou de boca suja aquilo que nas casas nossas ninguém falava. E agora eu chamo de besta, de tonto, de imbecil, chamo de louco. Né? Então nós estamos diminuindo as pessoas e às vezes categorias inteiras. Ah, Aquelas pessoas são todas ladronas. Ah, quem mora naquele lugar não presta. Quer dizer, nós criamos em cima das pessoas né? um discurso que mata. Né? E Jesus diz, bom, se você fizer tudo isso, vai para o juízo. E se, no fim, você não, não reconhece o outro e não preserva a vida, você vai lá para o fogo do inferno. Aí ele dá um passozinho para frente, ele diz, vocês ouviram dos antigos alguma coisa, né? não praticarás adultério, não, mas eu vou dizer outra coisa, não é só não praticar adultério, se o teu olhar já é um olhar de cobiça, um olhar lascivo, né? não é mais um puro de coração, você também está cometendo um adultério porque isso está dentro do coração e ele diz Olha, não vamos fazer essas coisas mas o importante é não praticar e reconciliar ele diz, se você tem alguma coisa contra o teu irmão então você está indo lá para fazer o culto, vai na missa vai no culto, na igreja ele diz, larga tudo isso primeiro vai reconciliar com o teu irmão. Aí você pode fazer o culto. E ele ainda diz mais uma coisinha. Se o teu olho direito, né, ele te causa escândalo, tira o outro. Se a mão também causa escândalo, corta essa mão. O que, que ele quer dizer? Se o nosso olhar né, não vê mais a realidade, né? o cego é aquele pior que não quer ver. Então, para tudo que está acontecendo, ah, isso é uma narrativa. Não, isso é um acontecimento, é uma verdade, a gente morrendo, e a gente não é uma narrativa, e eu tenho outra narrativa. E a mão, a mão é para a gente trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. A mão é a economia. Se minha mão não faz partilha, se minha mão se fecha para o necessitado, a gente se a gente tem uma economia que mata, isso não é de Deus, não é o caminho de Jesus. A gente peça a Ele a graça né? de ter as mãos de partilha, um olhar puro, um olhar sereno e praticar a reconciliação e o respeito à vida. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, sempre